vou mostrar pra vocês uma praia especial aqui em Penha, das 19 praias que tem aqui em Penha, o canto do Poá está na lista das melhores, na minha opinião. vai do foar, a moto aqui. Aí só descer essas escadas e caminhar à direita. Aí a gente vai ter acesso. Esse lugar aqui é top porque a água é calma, não e como é mais retirado, né, precisa deixar estacionado ali na rua. Vir caminhando. É, tem menos pessoas aqui na praia, então isso dá mais tranquilidade também. Tá, a maré tá mais alta? Tá, hoje a maré tá mais alta. Até as ondas estão um pouquinho mais, um mais fortes. Geralmente aqui é mais calmo, mas hoje tá um pouco mais agitado. Para é pra ver que deve estar molhado, né? O mar tá espirrando aqui em cima. Mas é bem atípico, eu já vi umas quatro vezes aqui e essa é a primeira vez que a água tá mais agitada. Hoje tá um calor muito forte, uma onda de calor aqui em Santa Catarina. E foi? Uhum. Aí a gente caminha, caminha por baixo, né? A cor dessa água, cara, tá muito limpinha. Dá pra ver aqui no vídeo. Praia de banho, mergulho e caminhada. Hoje como o sol tá... Agora é quase 4 horas falta tá bastante alta ainda E aí deixa a água mais clara é. Fala aí gente, tranquilidade Aqui é o Roberto do Projeto Catarinense Hoje eu tô aqui no canto do Poá e ótima para andar de stand-up, para curtir com a família, ou somente tomar um banho de, de mar mesmo, para quem gosta de ficar de boa, não, não curte aquelas ondas quebrando em cima da pessoa, né? Hoje eu vou mostrar algumas imagens aqui. Aqui da praia eu consegui enxergar onde eu já mais forte, que tô quase sem pé, mas na GoPro não é problema, dá pra ver tanto, deixa eu sair daqui que eu tô mais profundo não tô conseguindo pé. Agora tem que ter pé, então lá atrás é possível enxergar lá o pontado do rio,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 Aqui não tem quiosque, não tem pessoal vendendo, não tem gente vendendo água, água de coco, refrigerante, cerveja, essas coisas. Mas vale muito a pena vir aqui por ser um lugar diferenciado. Tem poucas pessoas que vêm porque não sabem onde é que chega, não sabem como é que chega e é bem simples. Dá para fazer também uma pequena trilha para sair lá na, no costão. Eu já vi gente pescando lá. Então deve ser um bom ponto. Para chegar aqui tem dois caminhos, né? Você pode vir sentido tá no um trapiche ali, pode vir nesse sentido ou pelo pelo mirante da Praia Vermelha, Praia Vermelha, Mirante, Praia de São Roque. É um caminho alternativo que é a estrada de chão pela cidade para pegar mais asfalto. São um tre pequeno trecho de estrada de chão. Então tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, pra você, se você quiser ver o percurso, ver a estrada, você pode também conhecer outros pontos turísticos que empenham, combinado? Se você gosta desse tipo de material, vídeos e afins, já sabe né, se inscreve no canal e a gente se vê por aí, fechou? Olha só gente, estou indo embora agora, quando a gente chegou a maré tava aqui em cima né, agora ela já recuou. realmente já estava mais forte. A gente até teve que ir por cima Porque a mara tava batendo ali em cima Vocês vão conseguir perceber se esse... Voltar o vídeo lá no início Logo ali é a Praia do Puá, Onde eu tô com meu dedão aqui Aí do outro lado lá a praia é Praia Grande Mas se você vir aqui só no canto do Poá, No canto da praia, né, do poir, Não é onde a gente foi não Você precisa passar esse trecho e até lá atrás. Que era o lugar onde, onde, onde nós ficamos, né?